Boa noite galerinha Bom, chegou o nosso escapamento é, Escape ponteira, Yamaha MT-07 Full 2 para 1 GP Carbon Vamos abrir Meu leite está com minha mãe Poderia começar por aqui né? Mas vamos lá Ih, rasgou cá, meu filho é poladinho lá. Ok, código 07003 modelo MT07 Full 2 para 1 GP Carbon ano 2015 será não em fabricação? Acho que não. Vamos lá aqui abrindo. Caixa fuleirinha já escape Então vamos lá O que é que nós temos aqui? Abraçadeira Isso aqui deve ser... Deixa eu ver. Vamos cá, vamos Pritudio. Dois adesivos de escape Colocaremos na balança Abraçadeira Colocar o notebook para na né? É a nossa ferramenta de trabalho Isso aqui deve ser silicone Se eu não me engano E as molinhas é que dá tensão Para fixar Ok 21 vamos colocar aqui aqui é o dois para um né ok vou espaço Curva, uma, né? Tem que ser duas, uma, duas, ok. Não é lá minha, minha porra aqui, né? E aqui a ponteira. Pequenininha porra, velho. Bom, então eles têm que abrir, né? está escape Dois para um Carbon Dá para ver Não sei se está na posição certa O um ponto que diz que é de fibra de carbono né? Não sei E aqui o DB killer. A gente precisa daquela chavinha para tirar que tá aqui O oh, meu deus, imã perto do celular, meu deus do céu. não façam isso, não coloquem imã próximo ao celular não faz bem <risos> eu vou até checar, ver se tá tudo certo tá até mais rápido <risos> e aqui a gente vai simular tirar o kilo, né? acho que aqui dá um aperto É, sai pro fundo Tem uma arruelazinha aqui dentro Que a gente não pode perder aqui. E aqui está Sábado agora a gente instala E vê como é que fica Valeu galerinha Até o próximo videozinho Se possível com ele instalado Talvez não mas, ah, bom, vamos tentar. Beleza? Tchau, tchau.